Quando chegamos a este universo, tínhamos os melhores planos para todas as criaturas e a cada uma delas empenhamos o nosso melhor, com amor e dedicação. Incluindo você, meu filho Lúcifer, lhe instruímos pessoalmente inúmeras vezes e ainda assim, você desprezou tudo o que oferecemos a ti. E agora, aqui estamos nós, pela última vez, tentando salvar você de você mesmo. Tentando corrigir esse mal que brotou em seu coração. Porque você sabe, você é valioso para nós. Você é o nosso filho e nós te amamos muito. Aceite nossa misericórdia. Aos olhos do universo, eu sou um grande traidor, mas tudo o que eu...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 que o plano universal estava totalmente errado É a mesma coisa você fala em nome dele Nunca assumi nada, tudo você faz por ele Agora eu quero ver você falando a verdade Eu quero meu livre arbítrio, eu quero que você me dê a liberdade Isso já não depende de mim É uma escolha que cabe somente a você Porque meu filho, acima do livre arbítrio A lei do pai sempre vai prevalecer se você fez suas escolhas baseadas na sua própria arrogância, você terá que pagar o preço pelo fruto da sua ignorância. Todas as honras dou a Elanora, uma jovem mortal ascendente, que com fé comandou seu planeta Panoptia e nenhuma alma se tornou decadente. Agora você vem me acusar de que sou eu o culpado pela sua transgressão? Ora, meu filho, você está provando a cada dia que passa que merece sim a destruição. Por causa da sua insurreição, 36 planetas ainda estão na escuridão. Nem as escolas de educação infantil no planeta cultural que na vocês perdoaram. Vocês corromperam os corações mais nobres de seres celestiais. Mas eu dou glórias ao Pai, porque nenhum, nenhum mortal ascendente deixou de ser leal, esses valentes filhos, oriundos das esferas de criaturas mais ínfimas, foram capazes de te derrotar sem ao menos uma palavra, apenas tiveram fé, fé essa que você deveria ter em mim no Pai, e não tem! Você, Lúcifer, sabe que fomos nós que te criamos E sabe que eu sou um com o Pai E mesmo depois de contemplar todo o esplendor do Pai do Paraíso Não uma ou duas vezes, mas inúmeras vezes Você leva milhares de vidas a uma dúvida sem fundamentos Que leva, inclusive, a sua própria vida a uma desgraça completa Você acabou com a sua vida e acabou com um pedaço da nossa também, meu filho Agora lhe deixo nas mãos dos anciãs dos dias e rogo para que a misericórdia do Pai lhe alcance e que você a aceite. Do contrário, veremos a Estrela d'Alva se apagar para sempre. Adeus, meu filho. Nós chamamos.